Nopa, então, quando eu digo que existem canais estranhos, é porque existem mesmo. Antes era o caso da garota do mukbang, que parecia ter sido sequestrada, e agora é um daqueles canais que cuidam de animais exóticos e gravam lá. Tipo Poise B. eu que tenho entomofobia, que é basicamente ter um medo anormal de insetos conseguir assistir aquilo numa boa. Mas existe sim uma deep web desse tipo de canal, e eu vim aqui pra mostrar um pouco dela. Antes de começar o vídeo, eu queria dar um aviso aqui: que eu tô com umas coisinhas na saúde e isso tá me atrapalhando um pouquinho pra postar vídeo. Então, se esse vídeo demorar pra sair e o mesmo com os outros, eu peço desculpas, tá? Mas então. Tudo começa com esse canal que a primeira vista parece ser mais um daqueles canais japoneses que pegam animais exóticos e cuidam deles. Só que esse aqui no lugar de vários animais é só um porquinho. Bem fofinho, né? E esse canal tem mais de 100 mil inscritos. E nele temos vários vídeos do cara cuidando do porquinho com muito carinho. Tipo, olha só que coisa fofa, mano. Mas até aí tudo bem. Vários vídeos fofinhos dele cuidando do porquinho. Mas disse de web dos canais japoneses de pets, não foi? O problema começa quando você vê o nome do canal. Que é traduzindo é literalmente porco comido após 100 dias. No sobre do canal ele também deixa isso muito claro. E também que no final dos vídeos dele, sempre tem um contador dizendo quanto tempo falta pro porquinho a partir dessa com uma melhor. O que dá a entender que o cara quer transformar a partida do porquinho em um real evento no canal. Tipo, o que eu me ensino é o cara comer a carne do porco. Até porque isso tá presente na rotina de várias pessoas. Mas sim porque é realmente muito estranho o cara gravar vídeos dele cuidando do porquinho. Colocar em todos os lugares que ele vai morrer e tal. Porque mesmo isso sendo algo comum, conta com o sofrimento do bichinho. E você é literalmente organizar um evento falando tipo... Guys, venham ver o meu porco de estimação morrer. Seria a mesma coisa que o porco fazer esse evento só que falando que você vai morrer. Tipo, será que isso seria legal? Claro que não. Mesmo que o seu canal tenha inscritos. Eles só estão lá pra ver o porquinho fofinho. Isso não significa que eles querem ver você comendo o bichinho. Eu cheguei a ficar meio insegura em gravar esse vídeo. Primeiro porque eu não trago conteúdos pesados de jeito nenhum. Por isso, me perdoem. Mas além disso é porque o cara não me parece ter más intenções. E que na verdade ele quis dar uma boa vida pro porquinho antes de ir pro prato. E em todo final de vídeo, além do contador esquisito a, aparece isso aqui. Que traduzindo, ele explica que depois de certo tempo o porquinho vai né. Vocês já sabem. Então. Também aparece isso aqui no último vídeo do canal, que traduzindo também é ele pedindo pra você tomar cuidado no caso de ser sensível. Isso me deu uma ideia de que, na verdade, ele só queria realmente aproveitar os últimos momentos com o porquinho enquanto compartilha isso com o público. Tipo, se uma pessoa recebe um diagnóstico de que ela não vai viver mais de que 100 dias e você gosta muito dessa pessoa, o que você vai querer fazer no meu ponto de vista? Aproveitar esse tempinho que a pessoa vai viver, tentar realizar os sonhos dela e talvez você queira compartilhar isso com o público. Tipo, olha, gente, essa pessoa que eu gosto tem pouco tempo aqui. Então eu queria compartilhar os melhores momentos, as melhores lembranças com vocês. E também comigo mesmo, pra vocês verem que ela partiu feliz. Mas ao mesmo tempo isso me confunde, porque o cara gravou um vídeo em que ele tá literalmente fazendo churrasco com o um corpo do porquinho. E postou isso no canal dele. Então eu realmente tô entre duas opiniões. E bom, o vídeo foi esse. E eu peço desculpas por postar algo assim. Porque na verdade, eu nunca esperei postar isso. Mas né, eu tô com essas opiniões em cabeça e queria apenas compartilhar. Tchau!